Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Criando do Zero. Eu quero mostrar uma dica muito rápida e muito importante para vocês que querem rigar calça. Gente, eu falo rigar porque eu acho uma palavra mais fácil de vocês entenderem, ok? Que vocês querem dar o rig em calças de shorts, com babadinhos, calças compridas que vocês criam com a perna aberta. Antes de começar realmente com essa dica, eu peço para você que não é inscrito. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e deixa um like no vídeo. Já deixa agora para não esquecer lá no final. Deixa um like, isso ajuda muito o canal, ajuda a divulgação e anima a criadora para trazer sempre conteúdos bons e novos para vocês. Primeira coisa que você tem que entender sobre o rig é que você não é só chegar, rigar e jogar lá no Blender. Tem umas parafernálias que você faz aqui. Tem, assim, um, umas configurações no seu Blender que você deve fazer. Que é um pouquinho complicado, então, eu não coloco aqui no canal. Porque vai acabar enchendo de dúvidas todos vocês. Mas eu tenho um suporte VIP lá no Discord. Onde eu faço uma aula ao vivo com você por uma hora e te mostro como é que você vai configurar o teu Blender. Para você fazer um Rig perfeito. Então, se você ficou interessado... Aí na descrição tem o um link do site onde eu explico melhor como funciona o suporte VIP. E também tem o nosso Discord para que você vá lá e peça um suporte comigo. Quando você cria uma calça no Marvelous, no ZBrush ou mesmo aqui no Blender. E você cria em um ângulo aberto. Eu aconselho a criar em um ângulo de 10, tá? Para não ficar tão aberto, para não deformar tanto a tua malha quando a gente for converter. Você tem aí o problema de quê? Como é que eu faço para conseguir movimentar a calça depois, porque se eu der o rig aqui, a minha perna fecha, realmente a perna fecha. Tá? Eu vou explicar muito rápido aqui, eu não vou mostrar para você como é que você vai fazer para configurar o seu Blender para depois ajustar esse rig, só vou mostrar para você como você vai dar o primeiro passo, que é rigar com a perna aberta o restante, só lá no suporte VIP, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer é vir aqui, se você abriu em 10 a sua roupa ou no ângulo que você criou o seu shorts, você vem aqui, clica em experimental e vai clicar aqui no osso verde. E ele novamente vai voltar para você no ângulo que você que é inicial do Dev Kit. Feito isso, você abre novamente ele no ângulo do seu shorts, no caso aqui eu fiz um shorts. Então, após eu fazer isso, eu vou vir aqui em Pose. E eu vou dar um bind de Pose. Pronto, ele já fez pra mim. Agora, simplesmente, eu vou voltar lá em skin Weight. Então, depois que eu fiz aqui, eu venho em Skinning. Eu vou colocar a partir da minha mesh, porque eu quero que o meu shorts tenha o mesmo movimento do meu corpo mesh. Acho aqui o meu corpo, que é o Lara Body, tá? Detalhe, você viu que tem todos os corpos aqui ativos. Então, agora eu vou vir aqui. Vamos tirar tudo isso daqui para não dar problema. Então novamente, short, seguro shift, armadura, venho em aqui no, no skinning, mesh, seleciono a Lara e vou fazer o rig. Feito isso, se eu clicar aqui na minha armadura, eu vejo que o meu rig está feito. E agora eu quero mostrar para vocês o probleminha de um rig com os mesh muito próximos. O rig, ele vai pegar o mesh mais próximo e jogar a sua, seu peso. Então, na hora que você clicar e arrastar, você vai ver que essa ponta está puxando exatamente porque ele estava muito próximo aqui. Como você vai resolver isso daí? Tem as duas opções de você entrar em 8 Paint, vir aqui em Tools, pegar o Draw, jogar aqui, vir aqui na lista de ossos, pegar o osso. Lembre-se: esse lado aqui que está selecionado é o lado L, e esse que não está selecionado, que está do lado da, da ferramenta T, é o lado R. Então. Você sabendo disso, você sabe onde você tem que clicar, ok? Então aqui eu vejo que ele está vermelho, não vou mexer nessa ponta, mas no outro ele está vermelho, eu vou mexer nessa ponta. Então você tem que saber o que fazer. R. E aqui está vermelho e a ponta está vermelha, ela está correta. Só não está correta aqui porque está azul. R. Se aqui tá vermelho e a ponta tá vermelha, está errado, porque eu não quero que mexa isso daqui. Então, a perna não está sendo, essa ponta não está sendo manipulada por aqui, está sendo manipulada aqui. Eu vou vir aqui, pincel draw, vou reduzir a zero. Vou deixar a força em um e vou simplesmente vir aqui no nessa minha ponta, gira o zoom, ok. Vou entrar aqui em modo máscara, selecionar aqui e vou aplicar aqui. Agora que eu apliquei, eu tirei todo o vermelho daqui, porque que não voltou? Porque agora eu tenho que vir aqui e colocar tudo vermelho, porque a ponta está azul, tá vendo? E agora, a hora que eu colocar tudo vermelho, eu venho aqui na ponta e clico e ele sai. Pronto, eu consertei o meu shorts. Agora se eu movimentar R, a ponta não vai mais ficar doida igual aquele lá, então é isso, espero que você tenha gostado dessa dica, não esquece agora de voltar a sua perna original e fazer novamente o processo de, de bind pose, e o seu short já está pronto para ser upado dentro do jogo. Espero que tenha gostado dessa dica muito rápida, lembre-se que a dica completa está lá no suporte VIP, Obrigada a você que ficou até o final do vídeo, não esquece, você ainda não deu um like, deixa o like aí que ajuda muito na divulgação do vídeo e anima a criadora também para continuar trazendo vídeos novos para você. Eu vejo vocês na próxima dica. Até lá!